Esperar o um cachorro beber água. Terminou? Passa. Goddamn for Bom dia, estranhas! Tutu Pau! Hoje vamos fazer mais um capítulo dos nossos tutoriais de cabelo. Eu, na verdade, já fiz um vídeo ensinando como fazer um penteado e tal, só que eu esqueci de mostrar o principal, antes de tudo. A gente precisa aprender a zerar uma peruca, né? Uma peruca que já tá usada, que já tá feita, lá, lá, lá, A gente faz muito trabalho em cima, né? E depois tem que saber voltar ela, zerar ela pra poder começar um outro penteado naquela peruca. Afinal, quando você faz um penteado, ele não tem que ficar lá pra sempre naquela peruca. Você pode desmontar e fazer outro. E é isso que a gente vai fazer hoje. Bora? Bora nessa? vamos lá gente é o seguinte essa peruca é uma peruca sintética né como eu já falei com repartição no meio eu desfiei ela muito como vocês podem ver eu fiz um ninho aqui dentro da peruca para ela ficar muito volumosa então tá complicado sim de desfazer vai demorar um pouco mas vamos lá mexinha por mexinha a gente consegue resolver Vai dar certo, gente. Acredita que vai dar certo. <risos> Vamos começar dividindo tudo em sessões, né? para facilitar, que ela tá muito grande. Então, vou dividir duas no meio aqui e depois vou dividir essas menores aqui, que é a que eu vou mexer primeiro. A gente vai usar uma escova raquete e um pente fino. E prendedores, né? Mas é só isso, gente. Ó, oh, prendedores, é só isso. E muita paciência! Muita paciência. Agora eu vou separar primeiro essas mechas menores aqui, porque tem que ser mechinha por mexinha Quanto menos cabelo, mais fácil. E aí a gente vai começar com a raquete primeiro, de baixo para cima, sempre. Começa lá por baixo, quando até metade do cabelo já tiver desembaraçado, você vai lá para a raiz e passa a raquete mil vezes <risos> e depois vem com o pente fino para tirar os nozinhos finais. Tem que, quando você vê que tem nozinho muito, muito pequenininho, para, lá, mexe no nozinho, tira na mão e separa a mechinha que você já desembaraçou e coloca no cantinho. No começo faz assim, depois quando tiver muito cabelo, eu começo a fazer uma trançona, assim. E aí, meu amor, paciência, vai mexinha por mexinha aí. E eu demorei para mais de 4 horas aí, 5 horas nesse cabelo aí, sem brincadeira. Várias perucas que eu tenho aqui, quando eu vou mexer nela internamente, eu vejo que uma tirinha caiu. Aí tem que costurar, e é costurar da forma mais fácil possível, dá um nozinho e vai laçando, laçando, laçando, laçando, até chegar no finalzinho, né, e dá um outro lacinho no final. E isso é bem normal, gente, tem que sempre olhar pra, porque se não resolver antes, isso aí vai caindo inteiro, né. Eu vou colocar aqui tudo no rapidinho, porque foram uma horas aí brincando com essa peruca, né? Vocês não vão querer assistir tudo, te garanto. Mas aí eu já vou pular direto para um, uma parte mais avançada. Aí já foi uns 89%, hein? Já, já tá pronto. Viu como vai indo? Dá certo, gente. Vai com fé que dá certo. E aqui eu deixei essa parte para vocês verem que quando tá muito embaraçado tem que fazer boa parte na mão assim, que aí depois você vai com a raquete e depois é com o pente fino. Olha que resultado glorioso. Ai, dá muita satisfação ver o cabelo assim, ó, com o dedo passando, sem nenhum nozinho, nem nada. Ela fica bem inchada, né? Porque você desembaraçou todos os fios, então quando lavar isso volta. E agora é só lavar bonitinho com o shampoo e um creme depois que tudo vai ficar perfeito Ó gente, já tomamos banho, eu e a peruquinha A telinha ainda ficou um pouco verde Mas acho que ficou bom, pelo menos do cabelo o verde saiu E aí agora tá molhada, ó, só de lavar ela já volta ao normal já, ó Só de desembaraçar e lavar já resolve o problema e aí agora... Ai, sombra, sai sombra. E aí agora vou por aqui no nosso famoso gancho. Que eu coloco todas as minhas perucas. Ai! Calma aí, calma aí, gente. Aqui, nosso famoso gancho de perucas. E aí deixa secando aqui, ó, a noite toda. De manhã a gente pega... E como um passe de mágica, ela está aqui de manhã. Olha que beleza, gente. Tá lindo, ó. Os cachos formaram de volta. Essa peruca tem bastante cabelo. Ela é bem cacheada. Ela é ótima pra fazer penteado. E é isso. Fica soltinho, ó. Fica ótimo. Parece que tira da caixa, quase. E aí agora, ou você usa assim, ou você faz penteados mils. Use sua criatividade. Mas ó, ficou maravilhosa. Zerada, zerada, zerada, zerada. Hum. Olha que gracinha que ela tá! Viu, gente? Dá pra recuperar uma peruca depois de um penteado turbulento como que a gente começou o vídeo. <risos> e agora tá assim, ó. Tá lindinha, tá pronta pra usar. Ou ela crua assim, que eu só dei uma prendidinha aqui atrás. Ou fazer um penteado novo, bem babadeiro, bem grandinho, bem lindinho. E é isso. Como todos os vídeos, não se esqueça, se inscreve aí no canal se é a primeira vez que você tá aqui. Não esquece de acionar o sininho pra receber as notificações. Se você já é aqui do canal, dá o like aí, gente. Dá o like, o soquinho do like, nosso famoso soquinho. Pro YouTube saber que você gosta do canal e divulgar mais a gente. E tem as redes sociais do canal também. Canal As Ursa, sem S no final, tanto no Facebook quanto no Instagram. E é isso. É o que temos pra hoje. Espero que tenham gostado. Espero que vocês consigam salvar a peruca de vocês aí em casa. Porque dá certo sim. E nos vemos no próximo domingo, tá bom? Beijo, beijo, beijo.